Boa tarde, bem-vindos a todos a esta nossa última sessão do ciclo destes webinars sobre preservação de sítios web com um, um especial destaque para a área da arte e da é contemporânea. Este ciclo de webinars, como sabem, escreve-se dentro de um projeto mais vasto que temos vindo a desenvolver de, a Fundação Carlos benken através da Biblioteca da Arte e o Arquivo.pt, eh, e dirigido à uh, comunidade de agentes na área da arte portuguesa contemporânea, e que, grosso modo, vamos dizer que uh, visa, uh, digamos, uh, trazer para estes contextos da arte portuguesa contemporânea as questões que se ligam à informação que é produzida no âmbito da, da web e à sua preservação e à sua acessibilidade em termos de futuro. Portanto, trata-se aqui sobretudo de garantir condições para não perder uma memória contemporânea, não é, que, que, que é obviamente fundamental para fazer um retrato atual e futuro do que, do que é a ação ou do, que é, ou do que são os comportamentos e as realizações da sociedade portuguesa neste domínio. Não se trata de uma visão, digamos, eh, eh, arquivista no sentido depreciativo da palavra, ou seja, não nos preocupa apenas... A questão de garantir, e ainda assim essa preocupação já é substantiva, mas e o que não nos preocupa apenas garantir a preservação dessa, dessa informação, preocupa-nos de garantir também que ela é acessível e utilizável pela geração contemporânea e pelas gerações que se lhe vão seguir. Ora bem, e é no âmbito dessa preocupação que se inscrevem estes ciclos de, de seminários que temos vindo a, a realizar e que já estamos particularmente satisfeitos com a receptividade que as pessoas têm tido na, na presença a estes, a estes seminários. Estava a dizer que é nesse sentido que se inscrevem estes... Uh, seminários enquanto formas de uh, difundir o conhecimento e de promover o interesse e uh, algumas competências básicas na, uh, na, nesta questão do que é, que é preservar sítios web, do que é que é do que são as, as, alguns requisitos para uh, quando se produz, se produzir de forma a garantir, que, a melhor garantir que, que eles são preservados no futuro e, portanto, que essa memória continua, que foi o, o tema do nosso webinar anterior a este, e, portanto, eh, nós achamos que, eh, para já, medida apenas pela, pela receptividade, pela vossa receptividade, nós achamos que este, eh, eh, digamos, estes objetivos têm... Que eu enunciei relativamente aos webinars tem pelo menos uh, as condições necessárias para poderem ser cumpridos. Bom, então o webinar de hoje é o último desta série e nós selecionamos para este webinar uh, dois subtemas, se quiserem. O primeiro, uh, que vai ser feito ou que vai ser tratado através de uma intervenção da nossa colega Rita Sepa, que é uma bolseira que tem estado a trabalhar connosco neste, neste projeto e que vos vai dar mais alguma informação sobre a metodologia que nós implementamos na sua elaboração e os resultados que chegámos até agora. Serão provavelmente lembrados que nos outros webinars a minha intervenção, começava sempre por relembrar a existência deste projeto e os seus objetivos. E achamos que no último webinar fazia sentido, digamos, ultrapassar um bocadinho esse nível da enunciação, que era aquele que eu eu usei, que é aquele que eu usei nos dois últimos webinars e dar-vos a ideia do que é que metodologicamente fizemos, porque achamos que, enfim, que eventualmente pode ser proveitoso para outros projetos da mesma natureza, e os resultados que até ao momento obtivemos. A segunda parte, a segunda parte vai ser uma intervenção com um bocadinho outro tema do Ricardo Basílio, que versará sobre, digamos, instrumentos tecnológicos que podem ser usados por qualquer um, e que permitem o, a constituição, se assim o entenderem, do vosso arquivo pessoal da web. Claro que aqui, e no que diz respeita a esta temática da arte portuguesa contemporânea, o que nos interessa obviamente é que o arquivo.pt seja o repositório central de toda a, a informação, é um serviço público, é um serviço que nos garante a preservação desta informação ao longo do tempo, no entanto não quisemos também deixar de, eh, digamos, vos dar a informação necessária para eh, que se, querendo, digamos, fazer um vosso arquivo pessoal, que pode não ser só sobre arte de contemporânea, mas pode ser basicamente sobre qualquer assunto que vos interesse ou que seja da vossa área profissional, puderem fazer um uh, uh, uh, arquivo pessoal. Posto isto, eu passava então a palavra à Rita Cepa, que vos vai dar alguma informação sobre a metodologia que temos seguido na elaboração deste projeto e os resultados que até agora, agora chegámos. Obrigado, Rita. A palavra é tua. Obrigada, Paulo. Queria só que verificassem, por favor, se conseguem ver a minha tela. Conseguimos. Não conseguimos, Rita. Está em tela cheia. Sim? Sim, sim, Ou então cheio, sim. sim. Okay. Perfeito. Então, muito boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rita Cepa. Como o Paulo disse, sou a bolseira de investigação no âmbito da infraestrutura Rocio, que é gerida pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta apresentação vai centrar-se, sobretudo, na descrição de desenvolvimento desse projeto intitulado Para Sempre. Este, esta plataforma resulta do encontro de missões de duas organizações, como já vimos anteriormente, o Arquivo.pt e a Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação Carlos Rubenken. Tem como finalidade principal contribuir para a preservação de páginas web no âmbito da cena artística nacional atual. Dentro deste, organizou-se então um plano de trabalhos em quatro fases. Numa primeira fase, uh, procedemos então à identificação e seleção de artistas, galerias e projetos relevantes no panorama português contemporâneo. Um, numa segunda fase, repartida em dois momentos, partimos para a análise da participação de um primeiro universo relacionado com a web e das escolhas realizadas pelo Arquivo.pt. Depois houve um alargamento dessa recolha, análise e melhoria da qualidade e da informação que é preservada. Numa terceira fase existe a difusão do conhecimento sobre a preservação digital de informação na web e de requisitos para a publicação de informação que é preservável. E na última fase, a apresentação dos resultados de uma forma sistemática e estruturada que será feita através de produtos de informação que serão disponibilizados em breve. Portanto, em relação à primeira fase... Nós seguimos alguns critérios na, na seleção destes, destes artistas, dos quais eu vou passar a enunciar de seguida. Então, em primeira instância foram identificados 63 elementos identificados pela doutora Ana Brata da Biblioteca. Dentro destes temos 25 artistas portugueses, que são consagrados, 47%, temos 17 galerias nacionais, 27%, e 21 projetos de relevo em atividades no ano de 2020. Numa segunda fase, adicionaram-se 573 artistas que são pertencentes à coleção moderna da Fundação Carlos wenckern e à coleção de livros de artista e edição independente em relativamente, relativamente à coleção de arte da Biblioteca. De seguida, somaram-se 663 artistas, esta fase ainda está em curso, dos quais 96 são galerias, 529 são novas iniciativas. Dentro destas, elas vão desde estruturas cooperativas, bienais, trianais, editoras independentes, entidades culturais diversas, oficinas e estúdios, museus, fundações e coleções de arte e outras plataformas que são transdisciplinares e sempre relacionadas com a arte contemporânea e sediadas em território nacional. Então, como disse, os principais critérios relativamente à segunda e terceira fase são principalmente os apoios que foram atribuídos pela DG Artes no ano 2018 e 2019, as galerias participantes no Bairro das Artes, a rede Cultural da, da cidade de Lisboa, as principais coleções de arte a nível nacional, coleção António Cachola, coleção de arte contemporânea da FLAD, Fundação Elídio Pinho, PLMJ, a Coleção de Arte do Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, Coleção de Arte e Fotografia Contemporânea do Novo Banco, Coleção de Arte Portuguesa da Fundação EDP, os artistas mencionados na Revista Contemporânea e Geradores. Depois incluímos também os participantes na Edit a Feira de Edições de Lisboa, o Festival dos Espaços de Artistas de Lisboa e a Feira Gráfica. Incluímos ainda a Coleção da Fundação Bienal de Arte de Serveira e da Fundação de Serralves em termos de residências artísticas, consultámos a informação na plataforma InResident do Porto e na LAR Lisboa, acolhe uh, artistas em residência. Consultámos ainda a lista de obras de arte contemporânea que foram adquiridas pelo Estado em 2019 e 2020, o Mapa das Artes, o Museu coleção BRARDO, o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP e o Prémio SONAI Media Arte, a Rede de Artes e Ofícios de Lisboa, que se encontra online a STEC Livros e Fotografias e, finalmente, a Underdogs Gallery. Portanto, no fundo, o ponto de partida para, para este projeto foi o conhecimento e a experiência da Biblioteca de Arte e Arquivos. Num segundo momento, acrescentou-se informação que é proveniente da coleção moderna da Fundação Carlos Rubenckian e de livros de artistas e edição independente da Biblioteca. E numa terceira fase, procurou-se então alargar esta, esta seleção, partindo dos critérios que eu citei anteriormente, de modo a tentarmos alcançar uma representatividade que fosse o mais alargado possível. De qualquer forma, nós estamos sempre disponíveis, se tiverem algumas sugestões que se venham a revelar importantes para o panorama artístico nacional contemporâneo. Nesta segunda fase foram, foram então identificados 63 elementos, como vemos aqui, dos quais 25% são artistas, 17 galerias e 21 outros projetos. Após uma análise inicial, percebeu-se que só dois artistas é que não possuíam nenhuma presença ativa na web em 2020 e, sendo assim, foram encontrados 191 elementos, entre os quais 54 páginas de Facebook, de, uh, 54 sítios web, 49 páginas de Facebook, 45 de Instagram, 12 no LinkedIn, 11 de e-mail, Seis no Twitter, seis no YouTube, seis blogs e dois, duas páginas de Pinterest. No fundo, em termos de preferência, nós percebemos que no campo das redes sociais encontramos sem dúvida o Facebook em primeiro lugar, o Instagram em segundo e em terceiro o LinkedIn, surpreendentemente. Uh, importa ainda ressalvar que no final da tabela de preferências encontramos o Twitter, o YouTube, o blog e o Pinterest no final. Destes 60, sítios web e blogs que foram encontrados e que estão ativos. 32 apresentam a indicação do copyright, 24 os respectivos webmasters. Entre estes encontramos 36 domínios em .com, 12 em .pt, 5.org, 4 em .net, 1 em .me, .com.pt e .info. Numa segunda fase. Percebemos então que o arquivo.pt tinha recolhido 56 páginas, ou seja, 17 de artistas, 17 também de galerias e 20 de outros projetos. Portanto, após esta primeira fase de investigação e análise da quantidade de recolhas e da sua periodicidade, nós conseguimos perceber que existe uma amplitude nas recolhas efetuadas pelo arquivo.pt que rondava os 93%, o que é muitíssimo positivo. Em relação à efémera que são produtos específicos disponibilizados em PDF, via isso online, por exemplo, press releases, folhas de sala, cartazes ou catálogos. Nesta primeira fase, nós encontramos 17 sítios web que possuíam estes documentos. O arquivo .pt conseguiu recolher 337 press releases e 179 cartazes. Folhas de sala e catálogos não conseguimos obter nenhum. Em termos de periodicidade, fizemos uma avaliação um, com base nestes valores, ou seja, uma, uma recolha regular que consideramos regular é feita de 3 em 3 meses, por norma, uma recolha considerada irregular é anual e uma recolha muito irregular será menos do que uma vez por ano. Tendo em conta esta primeira fase, a média que conseguimos apurar é de 2,53 em 3. Após esta primeira fase conseguimos perceber que existem alguns problemas principais nesta recolha e são problemas a nível, a nível geral, não são problemas a nível nacional, como, como percebemos. Um, eles situam-se basicamente dentro destes, destes dois grandes grupos, ou a ausência de um mapa de conteúdos ou de metadados, ou as tecnologias e formatos são muito específicos e pouco normalizados e por isso não é possível existir uma recolha ou há dificuldades na recolha, na verdade. Vejamos então alguns exemplos destes problemas. Portanto, como vemos, a recolha não é feita na sua totalidade. Então, ainda dentro desta, desta segunda fase, conseguimos, bem, conseguimos perceber que temos mais elementos identificados, como vimos anteriormente, que neste caso são 598 artistas, que foi, que foi o grupo em específico que aumentou nesta segunda avaliação. Portanto, os 25 iniciais, juntamos os 573 da, da coleção do Winken, Uh, percebemos que apenas 347 possuem uma presença ativa na web em 2020, portanto uma redução bastante grande. Tendo em conta a, a soma destes dois itens, destas duas etapas, obtivemos então 948 elementos, entre os quais encontramos 236 uh, sítios web, 282 páginas de Facebook, 231 Instagram, 58 LinkedIn, 47 no Vimeo, 16 no Twitter, 20 no YouTube, 56 blogs e 2 no Pinterest. Portanto, aqui voltamos a encontrar o Facebook no lugar cimar das preferências neste, neste universo artístico. O Instagram igualmente na segunda posição, mas aqui em terceiro lugar surge o blog ao invés do, do Vimeo. Convém ressaltar que esta avaliação se centra apenas nos artistas e não nas novas galerias ou outras entidades que ficará para uma terceira fase. Então, dos 292 sítios web e blogs que foram encontrados, 113 apresentam copyright e 51 identificam os respectivos webmasters. Entre estes, contamos então com 216 domínios em .com, 28 em .pt, 22 em .net, 15 em ponto .org, 4 em ponto .info, 2 em ponto .eu, um em ponto, ponto, .com .pt, ponto .de e ponto Após esta primeira fase, encontramos então 176 páginas que foram recolhidas pelo arquivo .pt, dos quais somámos então 139 artistas. Portanto, no fundo, após uma primeira etapa em que existia uma amplitude de recolhas, que como vimos era de 93%, aproximadamente, que era bastante positivo, Nesta segunda fase, em que os números foram, aumentaram uh, exponencialmente, a soma das duas, das duas etapas, esta amplitude, passa de ronda os 60%, portanto, 10 mil. Em relação aos produtos de informação específicos, que são disponibilizados, como já vimos online, em PDF ou via ISO, encontramos mais 27 sítios web ou blogs que possuem este tipo de informação. Aqui neste caso só conseguimos recolher um cartaz e três catálogos, portanto folhas de sala e press releases não foi possível encontrar em recolher. Em termos de periodicidade mantivemos a mesma avaliação e constatámos aqui nesta segunda etapa da segunda fase uma média de 2,55 em 3, portanto uma redução de 0,2%, ligeira, ligeira redução. No fundo, uh, o balanço que fazemos desta fase 2, desta fase que ainda não está concluída, é que o arquivo recolheu cerca de 176 sítios web e blogs, portanto 70% daquilo que conseguimos inventariar, que são pertencentes a 139 artistas, 17 galerias e a 20 outros espaços. Contudo, fica a faltar a recolha de páginas de, de nomes tão importantes, como vou citar apenas três, a Cristina Ataíde, Eduardo Neri ou Luís Noronha da Costa. Entre outros. Esta terceira fase prende-se sobretudo com a realização deste ciclo de, de webinars, que foram realizados em três dias diferentes, de, desde abril a julho de 2021, via Zoom. Uh, estes webinars de acesso aberto pretendem difundir o conhecimento sobre a preservação digital, tentar garantir que a produção de conteúdos web seja, seja feita em condições de preserváveis alargar o conhecimento sobre o projeto para sempre e refletir sobre a importância do arquivo.pt entre outros assuntos paralelos de que temos vindo a falar. Por fim, pretende-se apresentar todos estes resultados dos artistas, espaços e galerias que foram selecionados ao longo destas três fases que temos vindo a, temos vindo a estudar, através da criação de um instrumento de divulgação que seja organizado de forma sistemática e estruturada e que vai ser disponibilizado em breve. Portanto, no fundo, resta-me sumariar os objetivos futuros para este projeto, que neste caso é o alargamento quantitativo e qualitativo dos conteúdos recolhidos no arquivo.pt, que está em processo, e a criação de novos produtos de divulgação e informação sobre a preservação da arte portuguesa contemporânea na web. E aqui falamos de uma plataforma que seja acessível, que seja inclusiva, que seja aberta a todos, pesquisável e, sobretudo, útil ao utilizador final, que consideramos serem, no fundo, todos os agentes desta comunidade, que vai desde artistas a curadores, a galeristas, a museólogos, a investigadores, a bibliotecários, enfim, entre outros, uh, até ao público em geral que esteja interessado nesta temática, obviamente. E contamos para isso com a ajuda de todos. Uh, obrigada. Vou passar então a palavra ao Ricardo Basílio. Desculpa. Uh, obrigada Rita. Obrigada. Uh, passávamos agora ao Ricardo. Uh, eu acho que ele também vai falar um bocadinho disso, mas não sei antes se eu vos destacar que Hum, hum, hum, o, o alargamento que, que perceberam que foi feito ao universo de recolhas já existentes no arquivo.pt dos agentes desta, desta comunidade, por um lado, e por outro lado, a melhoria das próprias recolhas, é um processo que o arquivo.pt está a desenvolver uh, e, e, e, e, neste momento há também esta dimensão, ou seja, nós não, não ficámos apenas por identificar que as questões existiam, mas estamos a fazer, a, a desenvolver um conjunto de ações para, digamos assim, ultrapassar essas questões e alargar a informação que está disponível e que estamos a começar a tratar também, como a Rita disse. Uh, Ricardo, podes, podes começar quando quiseres. Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Eu preparei uma apresentação eminentemente prática, que se chama Arquivar web a Web, faça você mesmo, atualizada para o ano 2021, porque uh, isto há dois, três anos era ligeiramente diferente, sinal que as ferramentas mudam preparei uma apresentação para 30 minutos uh, uma grande parte dela é tutorial e não sei qual é a vossa relação com os tutoriais uh, eu gosto muito de, de de usar tutoriais para aprender novas coisas portanto uh, e é isso que vamos fazer e reforçando em primeiro lugar a ideia que, que o Paulo então já, já já sublinhou que é o arquivo.pt como repositório preferencial para os sítios web. Sítios web guardam-se no arquivo.pt porque é uma estrutura pública, é da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, porque é uma infraestrutura aberta, significa que se colocarmos lá as coisas, elas continuam de certa maneira a ser nossas, portanto continuam a poder servir a comunidade se lá estiverem guardadas. E, portanto, ter sempre esta referência, e eu cada, em cada apresentação que faço, em, em contextos diferentes, surpreendo-me que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar do arquivo.pt, nem sabiam que, é, que a web se podia gravar de uma forma tão próxima de nós, para já tendo um arquivo nacional, como, como o arquivo.pt, ou através de ferramentas que se podem usar como é, como o que vamos fazer hoje. Portanto, o objetivo ao fim desta meia hora é que toda a gente tenha, uh, a tenha a ferramenta e conhecimento para gravar uma página web, se assim o entender, para o seu arquivo pessoal, num formato normalizado e em alta qualidade. Uh, e eu, eu expus esta agenda, que está um bocado longa, mas é porque eu explicitei os casos. Uh, vou falar como é que fizemos a curadoria dos sites de arte e depois os casos que eu apresente nesta aplicação. Eu vou mostrar como é que se instala esta aplicação chamada Archive Web Page, como é que se grava uma página, duas páginas ou mais, como é que se descarrega, como é que se grava páginas de Facebook, vídeo de YouTube, blog e como é que isto pode ficar localmente no computador. Vou fazer no final uma referência para quem quer gravar eh, sites inteiros, mas é apenas uma breve referência. Adianto. Uma referência eh, a esta recolha especial que fizemos dos sites de arte. É uma recolha especial, significa que, uh, significa que as recolhas normais do arquivo são uh, gené genéricas para toda a web portuguesa e só quando nós... Uh, identificamos um conjunto pequeno de sites é que se pode aplicar um esforço maior a esse conjunto e este aqui foi o que nós fizemos identificamos e usamos um software de recolha de alta qualidade ou seja com mais profundidade que vai a todas as páginas do site que não tem limites de tamanho e reparem como, como como é bonito digamos assim como é interessante ver o painel de sites eh, portugueses sobre arte uh e esta ação sobre conjuntos de sites relacionados com uma área específica como os da arte, é algo muito interessante que, que, em que o arquivo pode ajudar as, as, as organizações a obterem uma gravação com maior qualidade inclusiva desta deste enorme site que tem imensos autores, isto é quase um portal mas que conseguimos ir há um autor específico que até conseguimos com esta recolha de alta qualidade recolher fichas individuais de determinada obra de determinado autor, coisa que nunca seria possível numa recolha genérica da web portuguesa, que tem alguns limites, como podem entender porque aplicamos esta metodologia a mais de um milhão de sites e não seria possível recolhê-los tão bem continuo aqui a mostrar-vos como é interessante e como e como, de facto, vale a pena eh, prolongar a vida desta produção web que os sites e os artistas eh, de arte, eh, portanto, e os artistas eh, produzem eh, para ser comunicado através da web. Portanto, contem sempre com um arquivo eh, para isto e eh, enviem os vossos sites e os vossos links, chamem a atenção para aquilo que não foi preservado, a Rita falou nos blogs, por exemplo, aqui temos um caso de um vídeo, aqui eu já sei o resultado, o vídeo foi gravado, mas aconteceu que depois, para fazer reprodução, houve um problema de reprodução. Temos estas questões de diálogo com a tecnologia que está sempre a mudar, mas eu penso que, havendo uma ligação entre a comunidade dos artistas e o arquivo, podemos melhorar muito o estado de preservação dos sites. E aqui eh, vou partilhar um pouco como é que se fez esta curadoria. A Rita, vou, peço desculpa, vou voltar atrás. A Rita eh, falou na identificação dos sites e o me no trabalho dela para, como curador digital, eh, identificar esses sites e ver se ele estava no arquivo para depois ter esta ação que eu vos mostrei há pouco. Como veem, tem ali na coluna H as diversas tipologias de sites, isto é do Blogspot se é do YouTube, se é outra, merecem uma metodologia, uma estratégia específica para os gravar. Por exemplo, este, este blogspot já ficou gravado em 2021, já foi resultado desta nossa ação sobre os sítios web. Portanto, identificar é fundamental, identificar o tipo de site, as necessidades específicas, a tecnologia que cada site precisa para ser guardado, os Instagrams, os Facebooks, os Twitters, uns que se conseguem gravar, outros que não se conseguem, os websites, o website é aquele formato, é, aquela, é aquele objeto mais comum eh, da web, mais, mais normalizado, e, e desses, eh, desses nós temos eh, de facto um, muito, muitas recolhas, enquanto do Facebook, que é um sistema mais fechado, e de outras plataformas não tem mais tanto. Portanto, usem o arquivo, contem com o arquivo. E no âmbito desta colaboração, com a Globinkiana, o caminho está ainda mais facilitado. Então vou partir agora para esta ferramenta que se chama webrecorder.net. É assim o endereço, é lá que encontram o que vão necessitar para instalar. É uma ferramenta de gravação da web em alta qualidade. Portanto de gravação pessoal da web no próprio computador. Uma ferramenta que foi desenvolvida a partir de 2015 nos Estados Unidos, nós conhecemos os desenvolvedores, a equipa, eles têm mesmo este objetivo de que toda a gente consiga eh, gravar a sua página. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que se faz a instalação. Isto é uma extensão eh, para o Google Chrome. Portanto, mal abrimos, tem ali em destaque Archive Web Page, já é assim que se chama. Archive WebPage é uma extensão para Google Chrome, portanto, instalo, abro o Google Chrome no meu computador e imediatamente instalar, já estamos habituados a instalar extensões, não sei qual a vossa relação com, com a instalação de extensões, mas esta é muito útil e vale muito a pena, instalo e a partir do momento que instalo, mas demora cerca de um minuto, depois, posteriormente podem remover, mas a partir do momento que instalam só têm que torná-la visível ali na barra de tarefas ali com um pin, pronto, já está visível. E agora é só entrar é só entrar na, na extensão no Google Chrome Archive Webpage, no sinal da casinha, não Pages desta extensão é uma, é uma interface muito simples que tem cá em cima o cabeçalho da desta extensão e aqui é onde eu vou criar uma pasta onde vou guardar as gravações que eu fizer aqui criei teste 1 criei uma pasta teste 1 só para exemplificar e uma vez que tenho esta pasta criada para lá dentro colocar as minhas gravações basta colocar aqui carregando naquele botão de gravar que por acaso é azul é colocar aqui o endereço que eu quero gravar e, e, e damos início à gravação. Fazemos tudo como no arquivo da web, como o arquivo.pt ou o maior arquivo do mundo, o Internet Archive. Gravamos, armazenamos e depois reproduzimos. Vamos ver como é que isto se faz. Primeiro, gravar uma página com a extensão archive webpage no Google Chrome. É muito simples. Eu vou uh, repetir algumas coisas ao longo da minha apresentação, que significa que uh, acho muito importante. Primeiro, já tenho este, uh, a extensão instalada, clico ali, Archive Web page, abro, e o caminho é, abro a extensão, vou para a Home um desta extensão, é ali naquele sinal da casinha, e agora vou criar uma pasta para uh, guardar aí o meu conteúdo. Vou chamar-lhe o teste 2, e o nosso teste 2 vai ser gravar uma página com a extensão. Uma página única. Gravar apenas uma página. Portanto, criei a pasta. E agora vou começar a gravar a página. E eu, no âmbito desta apresentação, escolhi um sítio web que tivesse a ver com arte. Neste caso foi a Bienal de Cerveira. Tem -se o seu sítio web. Eu vou usá-lo como caso para exemplificar como funciona esta aplicação. Bastou colocar lá o um endereço, o conteúdo descarrega no meu browser e a partir do momento que descarrega no meu browser, como podem ver, a página está gravada. Nada mais do que isto. Posso voltar lá ao botão da extensão e até parar a gravação e depois disto ver o resultado da minha gravação. Como veem, foram 9 MB, 164 RLs, uma página única gravada. Este é o caso mais simples de, de, de uma gravação. Vou agora mostrar como eh, se gravam várias páginas. Reparem, esta é uma, é uma aplicação que grava clique a clique. Portanto, cada clique que eu der, vai eh, dar origem a uma nova gravação. Vou repetir, entrar ali, clicar naquele símbolo da casinha, entrar dentro da de extensão, vou criar outro texto, vou chamar-lhe gravar várias páginas. Tenho uma pasta em que vou gravar não uma, mas três páginas, ou quatro. E vou gravar no site da Bienal de Serveira, vou gravar várias páginas, bastando para isso dar vários cliques. É um clique de cada vez. O que eu clicar fica gravado e o que eu não clicar não fica. Como vê, bastou descarregar, já está ali a dar sinal que há conteúdo a descarregar no meu browser. Agora vou dar vários cliques. Vou dar um clique e aguardo que o conteúdo descarregue no meu browser. Vou dar um outro clique e uh, o conteúdo uh, voltará de novo ao meu browser. Vou dar um um outro clique e o conteúdo voltará a descarregar no meu browser, descarregando assim várias páginas e ficando gravadas. Para este exemplo, chegaram estes três cliques, e vou parar a gravação e, como veem, já obtive aqui nos resultados uma quantidade maior: 12 MB, 29 carregados, quatro páginas, 413 URLs, portanto, 413 ligações. Isto é muito interessante. E eu agora vou ver o resultado. Para ver o resultado, como isto é uma aplicação que ela própria reproduz, vou ali, clico, como viram aqui neste vídeo, tem quatro páginas e se eu clicar vou ver se ficaram bem gravadas ou não. Portanto, eu verifico imediatamente se ficaram bem gravadas. Então vamos lá ver. Esta ficou gravada, mas a página sobre ficou gravada. O outro clique que eu dei foi sobre mas vou clicar aqui, por exemplo, outra que eu não cliquei. Não cliquei, não ficou gravada. E esta é a lógica de gravação do Archive WebPage. Muito bem, vamos passar à, à, à fase seguinte, e esta aqui vou demorar-me um pouco mais. Até faz sentido. Há, há pouco a Rita sublinhou que as páginas do Facebook são um meio privilegiado para os artistas fazerem a sua comunicação do ponto de vista da gravação, que é também mais difícil. Por isso, vou demorar mais. Vou demorar neste, neste caso para aí uns 5 minutos. Muito bem. Gravar páginas de Facebook. A página de Facebook é uma página no, na vertical. Aqui vou tomar o exemplo da Bienal Cerveira que tem a sua, a sua página de Facebook. Eu criei como curador digital, uma conta do Facebook exclusivamente para testar como é que isto funcionava, não, não associei ninguém e, e, claro, nós sabemos que o Facebook é um angariador de ligações um e explorador, um explorador de ligações porque, é, porque esse é o seu modelo de negócio. Neste caso, eu estou dentro da minha conta do Facebook, vou criar uma pasta, como mostrei há pouco, para gravar só este caso do Facebook, coloco ali o link da página do Facebook da Bienal de Cerveira, e depois eh, vou esperar que a página comece a descarregar. E, e veem que a página, estando eu logado, eh, vai começar a descarregar. E vai descarregar à medida que eu for fazendo scroll down, portanto à medida que for rolando a página, porque no Facebook os conteúdos descarregam à medida que eu eh, vou... Eh, e eu vou descarregando, que eu vou uh, rolando a página. Há aqui um botão que eles criaram, esta equipa de desenvolvimento, que é o, o piloto automático. Em vez de eu andar com o rato a fazer o, o rolamento vertical da página, uh, há um piloto automático que faz esse, essa função, e portanto uh, é possível deixar a página correr, e os, e, e os postos vão ficando gravados. Digo já uh, como comentário que depois, uh, se estes postos que nós... Uh, gravamos poderão ser reproduzidos posteriormente eu vou parar entretanto aqui a gravação se, vão, se é possível reproduzi-los uh, posteriormente é preciso estudar bem esse caso na comunidade internacional uh, ligada ao, aos arquivos da web uh, discute-se muito isso, agora vamos ver o nosso o resultado do que obtivemos uh, página de facebook que eu gravei nem sempre é possível uh, reproduzir a página fora do contexto ou passado um tempo. O Facebook não facilita esse processo. Neste caso, neste contexto, isto já é uma página do passado, como estão a ver, tem uma data anterior, uh, consegui reproduzir pelo menos os, uh, os posts uh, que me aparecem em primeiro lugar e até o lugar em que eu fiz o scroll down, em que eu rolei a página verticalmente há aqui um processo interessante que eu quero transmitir, é muito importante gravar e fazer o download tem ali os botãozinhos eh, para fazer o download fazem o download eh, do fecheiro que vem em dois formatos eu vou dizer-vos só, depois vamos tratar disto depois, o AQZ e o ARC, ou WARC que é um formato standardizado e nós conhecemos todos o PDF, o WR, que é menos conhecido, uh, mas é este formato. Continuando a trabalhar no Facebook, segundo caso do Facebook, na minha opinião e do ponto de vista do arquivo, uh, nós, não é o nosso foco de gravar as páginas do Facebook, mas a gravar ou uh, a obter alguma coisa do Facebook Seria, há também a possibilidade de gravá-las de fora para dentro, ou seja, sem fazermos login. Fui eu que fui. saí da minha conta e, tal como nós vamos na rua e podemos tirar uma foto ou a fachada de um prédio, há muitas coisas que no Facebook se veem de fora para dentro, que o Facebook deixa visíveis. É o que eu estou a fazer nesta altura. Criei uma pasta para este exemplo e vou introduzindo simplesmente o link da página de Facebook da Bienal de Cerveira, fora da minha conta, reparem que o conteúdo apenas tem este incómodo deste, deste banner e deste, deste retângulo que nos convida a entrar no Facebook. Mas eu não sou obrigado a entrar e posso correr, posso correr os postos e desta maneira fica uma gravação do conteúdo sem nós termos entrar na conta do Facebook e sem e sem estarmos sujeitos às ligações a outros utilizadores isto é um segundo caso que eu que eu já experimentei e é uma outra forma de abordar a gravação mas como mas como eu disse deixo à consideração está é apenas uma uma uma hipótese e para a minha gravação deste caso sempre a mesma coisa e agora vou repetir é muito importante vermos o resultado, mas também é muito importante ir lá, aqui. Temos aqui o resultado, que é uma página só do Facebook, que, que de facto ficou no meu computador, mesmo se sendo fora de uma conta, e eu posso sempre clicar, como fazia na web Viva, e responde me bem. Estão a ver uma abordagem possível ao Facebook. que pode ser útil. Eu pelo menos eu gravei as páginas das eleições dos candidatos à presidência da República e o que eu gravei consegue-se encontrar. Boa prática descarregar para o meu computador os ficheiros que guardei em dois formatos, em formatos standardizados, que depois é possível reproduzir mais tarde. Novo caso: gravar YouTube. A gravação dos vídeos do YouTube é também é outra questão uh, em que a tecnologia do YouTube vai sempre à frente da tecnologia de gravação. Vou demorar-me também aqui cinco minutos. Uh, e então uh, no Facebook entramos, como sempre, na extensão Archive WebPage, vou criar uma pasta para gravar um vídeo do YouTube e vou colocar o canal uh, YouTube da Bienal de Cerveira. Quando eu entro, acontece-me isto, e eu não estou logado no, no Google, portanto, estou fora da conta do Google, o conteúdo é descarregado e eu vou mostrar-vos tal e qual vai acontecer à maior parte de vocês. Eu comecei a gravar, julguei que estava a gravar e afinal não estava, eu reparei que não estava. Porquê? E isto é um issue que é, é uma questão que é preciso resolver, vão ali, mas há um link que ajuda a resolver o problema. É simples. Para gravar os vídeos do YouTube têm que remover deste link que eu vou, estou aqui a mostrar da, das, das apps do Google Chrome que estão ativas por defeito. Têm que remover a app do YouTube. Foi este, foi esta a solução e a recomendação que nos deram os desenvolvedores desta extensão. Eu já fiz isto, este vídeo depois vai ficar disponível, podem ver como é que funciona, remover a extensão YouTube, a app YouTube de, do Google Chrome, e agora vamos ver se funciona ou não. Coloquei o vídeo a gravar, e os vídeos são conteúdo que temos que correr, que temos que fazer play, para que ele descarregue no nosso browser, porque é assim que o YouTube funciona. O YouTube não vem de uma vez para o nosso computador, é dado aos bocadinhos. Então, o ideal para gravar vídeos do YouTube é abrir os vídeos e deixar que eles corram. E como veem, à medida que os vídeos vão correndo, vão sendo descarregados eh, no nosso computador. Isto é uma forma interessante de preservar os vídeos no seu contexto, no contexto em que foram publicados. Uma coisa é guardar o MP4 numa pasta, outra coisa é guardar o MP4 embebido numa página ou no próprio canal YouTube de uma organização que os publicou em determinada data. Neste caso eu quero gravar mais, mais um vídeo. Abri como nova tab e deixo o vídeo correr. E como veem o processo ao mesmo, vou abrir ali aquela janelinha informativa do lado direito, superior, para verem que estou a deixar o vídeo correr, os conteúdos estão a carregar no meu browser e é este o processo de gravação. O processo de gravação em alta qualidade atualmente baseia-se em browser. Não basta puxar os fecheiros todos, é necessário, é necessário que ele passe por um browser, porque é através do browser que nós temos acesso aos conteúdos. Vamos ver o resultado, 116 16 megas. Vamos ver se eu guardado ou não. Guardei dois vídeos, como vêem. Vamos ver se está reprodutível, se conseguimos vê-lo. Já é um vídeo do passado, como vêem. Uh, eu do meu lado estou até estou a ouvir o som, uh, do vosso lado não estão, porque não estou a partilhar o som, mas funciona perfeitamente. Uh, e agora não esquecer esta outra recomendação que estou a dar, que é gravamos fazendo o download para o nosso computador nos dois formatos que eles nos dão. w e o a z que é um, é um zip, para voltar ao princípio, é sempre ali uh, no cabeçalho de, desta aplicação. Vou passar para, para a demo, o seguinte, que é gravar um blog. Eu aqui estou a pensar no Blogspot, mas não é a única plataforma de blogs. Isto porque eh, neste, neste levantamento de sites eh, nós temos 40 blogs de artistas eh, do Blogspot que publicaram no Blogspot. E para gravar o Blogspot eh, é preciso uma estratégia um pouco diferente, porque se formos pela estratégia convencional, peço desculpa, eu, o anterior, uh, há coisas que nos escapam, as imagens não ficam, tá. e então vou mostrar-vos, cá está, uh, um, vou gravar o primeiro da lista e o último, por ordem alfabética, daqueles que identificamos, de Agostinho Gonçalves e da Galeria de França, e, e, portanto, vou criar uma pasta para eu, para este exemplo, o teste 7, gravar um blog, e agora, já sabemos, basta colocar o, o endereço do blog e começar a gravar nesta aplicação Archive Webpage. Deixo que os conteúdos eh, descarreguem. Uh, e eh, atenção, é preciso gravar as imagens em tamanho grande. Reparem, quando eu passo o rato por cima, o link da imagem. Isto é uma imagem que, na verdade, eh, está numa biblioteca do Blogspot, portanto, está numa espécie de um servidor à parte, numa localização à parte. Se nós não abrirmos essa localização, para que o conteúdo descarregue no nosso computador as imagens não vão ficar gravadas é por essa razão que quando vão tentar ver um blog de que está no arquivo.pt às vezes guardamos o conteúdo de texto mas o conteúdo de imagem ou outro não ficou gravado por isso é esta a estratégia para gravar um blog é preciso saber o link dos posts mas também o link das imagens temos que os identificar e por outro lado não nos podemos alargar muito agora vamos ver ver o resultado, veem como está muito melhor agora, é, temos algo que funciona. E vou mostrar-vos agora o outro bloco, que vos tinha dito, da Galeria, em que é, já temos aqui, é um blog maior, e não podemos estender-nos muito para tudo para onde o blog aponta, para, para, para os blogs que este blog segue. Temos que limitar, temos que focar muito a nossa gravação naquilo que nos interessa. Então, o que eu proponho e eu recomendo para gravar algo que tem muitas páginas é abrir nova tab, abrir nova tab, abrir nova tab, e assim nós vamos controlando as páginas que gravamos. Eu aqui estou a dar alguns cliques para, para mostrar essa dinâmica de gravação controlada de várias páginas, de múltiplas páginas, sem perder o fio à meada da nossa gravação. Como vê rapidamente consegui gravar e no foco que eu coloquei eu, eu vi que gravei. Aquilo em que eu não cliquei não fica gravado, essa é sempre a regra. Vou voltar ao princípio da minha, da minha extensão e uh, vou voltar à recomendação que é fazer o download para o meu computador. Já vamos longe na nossa demonstração. Uh, eu agora vou, uh, vou mostrar-vos e insistir nesta ideia, a importância de gravar, uh, reproduzir o que gravamos uh, no arquivo webpages, podemos lá voltar sempre ao nosso, à nossa extensão e rever a, a nossa biblioteca de gravações, mas neste caso o que eu recomendei foi que uh, descarregássemos para o nosso computador, foi o que eu fiz, é que isto o que fomos descarregando, são ficheiros normalizados que funcionam no arquivo.pt, no Internet Archive, estes ficheiros funcionam lá. Se nos enviarem estes ficheiros gravados e se não tiverem conteúdo privado, se o conteúdo for público, são ficheiros possíveis de serem integrados no arquivo.pt. Já agora digo-vos que o que nos interessa é o fecheiro, são estes últimos WARC, são os ficheiros normalizados que interessam aos arquivos da web. Os de cima é uma espécie de zip onde os desenvolvedores desta extensão colocaram material subsolente, material a mais, para funcionar compatível com esta aplicação Archive WebPage. É uma aplicação muito boa que tem outras valências, por exemplo, tem um amigo a quem querem mandar os fecheiros, mas ele não tem nem quer instalar a aplicação. Neste caso, enviam este link estas ferramentas que esta aplicação tem, em que eles próprios disponibilizam em linha um site em que podem eh, fazer apelado para lá os fecheiros eh, e, liem, e liem estes fecheiros. Portanto, estes fecheiros são interoperáveis e podem ser, são os fecheiros de preservação da web que vamos poder ver daqui a 50 anos, 100 anos, esperemos. Porque é uma comunidade internacional a, a, a suportá-la. Eu aqui, eu não vou deter neste slide, depois vão, vão poder acedê-lo na, na, na apresentação que ficará disponível. Esta é a evolução do projeto, uh, e é um projeto que tem um apoio da comunidade internacional ligada ao Internet Archive, portanto é confiável. E como veem, eu mostrei no princípio que o arquivo gravava, armazenava e reproduzia, e o o interessante desta aplicação é que tem estas valências. Grava, armazena no nosso computador ou onde nós quisermos, num repositório institucional, porventura, permitindo-nos reproduzir o que gravámos fora do contexto original. É gravado eh, num ficheiro normalizado, num formato normalizado, WARC, como vos tinha dito, é armazenado nesse, nesse ficheiro. E eu aqui acrescentei esta palavra só porque às vezes é vista na, quer no endereço do, do, do arquivo .pt, quer no, que é o que é basicamente o nome que damos ao software que lê as páginas, que reproduz as páginas preservadas. Portanto, convido-vos a, a conhecer tudo isto, esta forma standardizada e séria de gravar a internet, e eh, aquela referência final que eu tinha dito. Eh, pessoas eh, disseram mas eh, o meu site tem 500 páginas, eu agora vou clicar 500 vezes, por isso recomendo-vos este software da mesma equipa de desenvolvimento que fez o archive Webpages, que desenvolveu o Browser Tricks, que é um web crawler, e, portanto, é um, uma ferramenta que grava um site inteiro, de uma vez, de uma forma mais automatizada. A desvantagem. É que exige alguns passos, não digo de programação, mas de uso avançado de software e de computador, nomeadamente utilizar a linha de comandos e nem toda a gente está à vontade para isso. Mas conhecendo e sabendo que as pessoas têm estas necessidades nas organizações e às vezes têm pessoas que podem ajudar nessa, nessa perspectiva, eu... Eu recomendo, e apenas estou a fazer um comentário enquanto passo este vídeo, recomendo esta ferramenta para quem quer ter essa forma mais, uh, mais automática para sites inteiros, em vez de ser só para uma página, e usar a mesma tecnologia, que permite tudo, e uh, eu aqui, não me vou deter, mas isto, como vêem, e eu aqui experimentei a gravar a página, vou só passar um pouco para a frente, da, da FCCN, e nesta altura, o que está a acontecer é que uh, o operador, o curador digital, pode estar de braços cruzados a assistir uh, à gravação automática e até a acompanhar no terminal a gravação automática dos links de um site inteiro, neste caso o FCCN, uh, onde reside este serviço uh, da, do arquivo.pt. Portanto, Browser Tricks, esta recomendação que vos deixo e que também é compatível com. Com, com os arquivos da web e que podem ser integrados no arquivo, podem ser usados fora do contexto. Conclusão grave conteúdos em formato normalizado, e fan arc reutilize e analise em contexto local o que guardou contribua juntamente com os arquivos da web para a preservação da memória histórica Muito obrigado estamos sempre para o dispor para qualquer coisa que seja necessário. Então abrimos agora uh, o espaço para uh, a intervenção dos nossos dos nossos participantes. Há aqui algumas questões que o Daniel já foi respondendo, presumo. Falta uma pergunta, endereçar uma pergunta. Se usarmos um anotador de vídeo, cujo sistema se assemelha à legendagem de filmes, em que a anotação é feita no web, embora o vídeo anotado só ocorra no próprio sistema, é possível fazer a gravação deste vídeo sobre o qual se fez a anotação? Há muitos conteúdos que descarrega no browser e que o archive webpage grava. Por exemplo, wikis internas e tudo. Tudo aquilo que passa para HTTP ele grava. É testário, não, eu não tenho a certeza. Agora, estes conteúdos, claro que depois a recolha já eh, são conteúdos que não são só públicos, portanto, já não entram no âmbito de, do arquivo da web geral, porque já tem conteúdos Exatamente. Privados, não é? Uh, pronto, é assim. O que o Ricardo teve aqui explicar é que cada pessoa pode arquivar para o seu próprio computador. Por isso, na prática... Pode guardar onde quiser. Quando os conteúdos são guardados pelo arquivo.pt, são guardados no data center que está na Avenida do Brasil, tem um data center dentro do Laboratório Nacional da Engenharia Civil, e depois nós fazemos cópias em cassete que são enviadas para o Porto, são guardadas num cofre, e são feitas cópias também nos Estados Unidos. Portanto, depois fazemos múltiplas cópias dos conteúdos. Mas aqui a ideia é que cada pessoa autonomamente possa criar arquivos uh, uh, normalizados que depois pode um, distribuir, pode, por exemplo, guardar no seu próprio computador, mas também pode enviar para o arquivo.pt e nós fazemos mais uma cópia do conteúdo. Porque, por vezes, o, os conteúdos aparecem e desaparecem da web muito rapidamente e só com, com a colaboração da comunidade que detecta que há um conteúdo que potencialmente vai desaparecer depressa, é que conseguimos guardar esta informação. Por isso é que esta ferramenta também é muito importante um, para que qualquer pessoa consiga usar. E aqui temos um caso, por exemplo, da, da, do caso dos eventos de arte, em que a Rita conseguiu fazer aqui um trabalho espetacular de encontrar uma série de sites que ainda existem. Mas se calhar houveram eventos que apareceram e desapareceram e nem sequer deixaram rasto E nós nem sequer, à data de hoje, temos qualquer referência para o facto de eles sequer terem existido. Ou seja, nós nem sequer sabemos que eles existiram. Agora vamos imaginar que alguém envolvido neste evento Uh, naquela data ou por exemplo a data de hoje vai, vai criar um evento e, e quando o site é lançado ou uh, é criada a página do Facebook cria logo um arquivo uh, pessoal ou institucional isto é, é muito interessante mesmo que o evento depois desapareça a pessoa pode depois pode até achar bem eu, quero, eu não quero que esteja público ainda mas daqui por uns tempos vou dar o arquivo PT pronto e pode fazer isto Sim, podemos e tanto que, que, que estas ferramentas, este software, funciona no arquivo.pt, ou seja, o arquivo.pt não desenvolve software, mas usa e muito bem software mantido pela comunidade internacional e por estes projetos. E então o webrecorder.net está integrado no arquivo.pt, por exemplo, para completar as páginas para fazer algumas gravações uh, especiais uh, uh, e, e portanto só não está é desta forma uh, e, e, com esta, e com esta aparência de extensão uh, Archive WebPage mas o, mas o software que se chama o PyWB é assim P-Y-W-B -P portanto software de gravação da web funciona no arquivo .pt Daniel confirma se esta pergunta técnica Corresponde Sim, eu, tu à já, minha resposta. Tu já usas mais jargão técnicos e informáticos. Estás <risos> tá todo estagado. Eres um bibliotecário tão bom, agora estás feito informático. Fala informatique uh, mas eu Tenho pronto, de falar acho... com vocês, não é? Tenho <risos> de conversar. A culpa é nossa. Então, mas eu acho que podemos aqui levantar um bocadinho o véu. Que nós estamos a preparar um serviço está quase pronto, que chama se chama Safe Page Now. Ou seja, nós vamos criar uma página em que os utilizadores podem ir ao arquivo uma página, uma função, em que os utilizadores podem ir lá e gravar uma página diretamente no arquivo. Um, mas aqui, pronto, a ideia é que fica gravada no arquivo, um, não fica guardada no, no computador dos utilizadores. Portanto, complementam-se. Este arquivo da web, archive, archive web.page, é para os utilizadores fazerem os seus arquivos pessoais, podem ser do que eles quiserem. Atenção, reparem numa coisa. Com arcavo, arcavoe.page, imaginem que vocês estão numa internet, trabalham numa determinada organização e estão numa internet e vocês têm lá documentos que gostavam de guardar. Os documentos estão em formato HTML, em formato web, mas é só dentro da vossa internet, ou seja, não são públicos. Vocês podem criar com esta extensão arquivos da vossa internet, ok? Depois Exatamente. provavelmente não vão enviar para nós, ok? Porque são conteúdos de acesso restrito. Mas isso dá-vos o poder de guardar a informação de acesso restrito. Que, por exemplo, com o arquivo.pt, mesmo com esta ferramenta do Safe Page Now, nós nunca vamos fazer, nem o queremos fazer, porque queremos só guardar informação pública de acesso aberto. Mas a ideia é sim, em breve, nós podemos, nós vamos ter o Safe Page Now, que é parecido, é muito parecido com o, com o archive web.page, e já temos adaptadores, o sugerirem que os utilizadores podem sugerir websites para serem todos guardados. Eu gostava só de já agora de destacar aqui uma questão que, que eu acho que é relevante referenciar e que é a seguinte, assumir esta, este trabalho mesmo que ainda, digamos, num contexto pessoal e de eventuais interesses, sejam eles de natureza profissional ou de lazer, significa assumir também uma responsabilidade de gestão de todo este processo individualmente, porque obviamente estamos a falar contexto em que a informação é muito dinâmica, não é? E portanto tem acrescentes, tem retiradas, etc. E portanto quero dizer com isto que para manterem, eh, se quiserem fazer um, um arquivo pessoal desta, desta informação, eh, vão ter que assumir também a responsabilidade de o atualizar periodicamente, não é? E portanto isto é uma responsabilidade, digamos, de gestão que, eh, que decorre de, eh, eh, de queremos fazer isto, não é? Uh, obviamente é, é que é exatamente aquilo que o arquivo.pt faz, quer dizer, não, não se faz uma recolha, não se faz uma recolha no momento X e essa recolha fica para sempre uh, só essa recolha, não é? Portanto o arquivo.pt enquanto serviço faz uh, recolhas periódicas que vão atualizando a informação conforme ela vai uh, uh, uh, evoluindo. Num projeto uh, pessoal como, como, como falámos aqui hoje, se eu quiser obviamente manter uh, uh, uh, a informação sobre como é que essa, essa informação vai sendo atualizada ao, ao longo do tempo, terei que montar um processo qualquer de periodicamente ir aos mesmos sítios e fazer novas recolhas que me permitam ter depois o histórico das, da evolução dessa, dessa informação. Portanto, é algo que, enfim, pode servir para uma situação uh, pontual, eu quero muito recolher aquela informação porque é aquela que me interessa que está ali, mas numa abordagem mais de longo prazo, digamos, exige alguma, alguma, algum empenhamento e alguma, algum trabalho e tempo para nos dedicarmos a, a, a isto. Uh, pronto, isto é uma questão sensível. Uh, é importante salientar que nós preservamos os conteúdos, mas não tomamos posse dos conteúdos, ou seja, os conteúdos são dos seus autores. Uh, um autor, se quiser apagar o que quer é que seja da sua posse, da sua propriedade intelectual, basta solicitar a remoção do conteúdo do arquivo.pt. Portanto, uh, mas por definição, um, um arquivo, nós, por nossa iniciativa, nunca apagamos nada. Né? Por definição, um arquivo não apaga. A nossa ideia é preservar, um, sendo que temos a dificuldade muitas vezes de selecionar a informação que queremos guardar, mas nós só eliminamos informação se os tentores do conteúdo assim o solicitarem. Portanto, o nosso uhum. objetivo é que os autores da web, de conteúdos na web, tenham, tenham também o direito à, à memória, o direito a que as, as suas obras sejam preservadas para a memória futura. É, começar a guardar a partir de agora. É basta é ir ao arquivo.pt barra sugerir, sugere um site e nós começamos a guardar a partir do momento que a pessoa sugira o website. Espero ter endereçado a questão. Pronto, tenho aqui uma questão. Tenho o histórico das mudanças do meu website no Wix. Tenho como fazer esta gravação. Uh... É... E posso responder. Uh, se, eu não sei se estou a entender bem, mas tem um site Wix, faz o login dentro da plataforma Wix e lá dentro tem o histórico das alterações que fez. Uh, será isso? Uh, porque uh, é experimentar, eu não sei como é que uh, o arquivo webpage vai interagir com a plataforma Wix, que é uma plataforma de edição e publicação de sites, em que tem uma parte de utilizador e, e por vezes, essa ligação entre o Archive WebPages e, o, como, como vemos no caso do YouTube, em que, em que havia lá aquela questão que só tinha, tínhamos como remover lá umas coisas, é a questão só mesmo de experimentar essa, essa parte se conseguir que a sua interface de utilizador dentro da OX consiga ser gravada pelo Archive WebPage, eh, sim, é possível, é só experimentando, ver se fica gravado. E uma vez gravado, eh, descarrego os, os fecheiros para o seu computador, só, só mesmo experimentando. E, eu acabei por dar assim uma resposta que não é bem a resposta, mas é, de facto a resposta é só experimentando. Peço desculpa. Uh, porque é sempre aquela questão de, de gravar uma, algo que está ao público ou de gravar algo que, está, que não é público. Por um exemplo, exemplo, eu. eu mas é muito eu, interessante, eu, realmente. Por mas, autor. por exemplo, sim. Claro, claro, e faz todo o sentido. Então, por exemplo, eu há tempos, eu queria gravar um site de maneira completa e eu, era um site público. Acho que era da.. da na Assembleia Distrital de Lisboa, que já, que já não existe, uh, acho que era assim que se chamava. E então, uh, portanto, depende das plataformas e da forma como permitem ou não que este, este acesso automático de uma aplicação, de uma extensão como o Archive WordPress, é permitido ou não. A pergunta é muito interessante, porque agora estava aqui a pensar, por exemplo, alguém que no Word, tem um WordPress, Uh, tem uma, de uma versão atual de uma, de uma página do WordPress e, e não quero reverter para uma das antigas mas se for através da, da interface de administração consegue ver uh, versões anteriores de uma determinada página e com o Archive Page consegue gravar aquelas versões para o seu computador sem nunca as publicar, até pode ver uma versão anterior, pois mostra a previsão da página, guarda eu nunca, nunca tinha ocorrido mas é muito interessante Realmente isto é muito interessante, esta questão. Por isso é que estes webinars são engraçados. Há sempre pessoas que, com o seu contexto, trazem, trazem, trazem casos de usos novos. Então, eu tenho uma pergunta para a Rita. Rita, quando acabar a tua bolsa, quem é que tu achas que devia continuar o teu trabalho? A nível de instituições, profissionais, porque tu estás a fazer aqui um trabalho excelente e exaustivo, mas depois, há de fazer outra coisa, não é? E era muito importante, como o Paulo diz, que isto fosse mais sistematizado para que daqui a uns anos não estarmos outra vez a testemunhar que grande parte da produção artística nacional não foi arquivada. Quer dizer, um, o meu objetivo seria continuar pelo menos esta, esta terceira fase da arte portuguesa contemporânea, continuar com, com o projeto. Uh, mesmo em termos de, de investigação, uh, fora da bolsa, eventualmente, ou em doutoramento. Uh, portanto, uh, estou a gostar imenso do, do projeto, portanto, o objetivo é continuar. Uh, mas realmente é uma questão, Daniela, é uma questão muito muito importante. Não não sei, mas realmente seria, seria útil que, que não se perdesse o trabalho e que se continuasse a, a preservar a arte portuguesa contemporânea, não é? Uh, uh, eu, o que eu posso dizer é que do nosso lado, a de Arte da, da Fundação Carlos Lubin, que nós uh, esperamos uh, reunir algumas condições para não provavelmente poder fazer o trabalho que a Rita tem feito connosco, porque... Uh, uh, uh, a Rita trabalha connosco e com, e com o arquivo.pt, como ela já explicou, no contexto de um projeto e de uma bolsa no âmbito de um, de um, de um projeto e, portanto, pode estar a tempo inteiro dedicada a este, a este, a este projeto. Não, não quero dizer que possamos garantir para todos sempre uma pessoa dedicada completamente a esta, à manutenção deste, deste, deste projeto. Mas está na nossa perspectiva garantir pelo menos o mínimo da atualização possível deste projeto ao longo do tempo, porque uma das coisas com que iremos ficar no final é com, digamos, uma estrutura interligada de páginas web que descrevem especificamente cada um destes sites, que depois ficará disponível e pesquisável ao público em geral e que remeterá obviamente para as páginas arquivadas no arquivo.pt de cada site web ou de cada blog ou outra coisa qualquer e obviamente para nós também não queremos que o serviço seja montado até ao final deste ano e, eventualmente toda a gente aplauda e depois nunca mais se olhe para aquilo não é? E passar três anos já não vale muito, não é? Portanto, não posso garantir a mesma intensidade não é? da, da, do trabalho e da investigação que a Rita tem vindo a fazer, pelas razões que já expliquei, mas também eh, não, não, não queríamos deixar cair completamente, digamos, este processo, porque isto também corresponde a uma preocupação que, do ponto de vista de. Da biblioteca de arte, enquanto biblioteca especializada uh, e que se assume como tendo a missão, uh, na sua missão, uh, o domínio da arte, da arte de moderna e contemporânea, digamos, esta preocupação já vem connosco há alguns aninhos e, portanto, não queremos deixá-la cair. Costuma ser que a União faz a força, e eu, eu sugeria aqui que, se calhar se mais bibliotecas de arte nacionais ou internacionais juntassem este esforço, este esforço e esta iniciativa que, que a biblioteca de arte da Fundação Carlos Kulbenkian iniciou e que mostrou que, que é uma colaboração que é execuível e, e, e que tem bons resultados, talvez fosse mais fácil nós preservarmos o nosso património artístico. Portanto, eu, eu deixo o convite. Claro que os artistas são, são os produtores de arte que têm um papel fundamental em preservar as suas obras, mas a biblioteca de arte e os bibliotecários no geral, os profissionais da informação, tem por definição um, um papel na proteção do património, por isso vamos tentar puxar aqui mais bibliotecas da arte ou não para, para se juntarem à Fundação Carlos Tumbenkendi e ajudarem também. Certo, Paulo? Certo, belíssima ideia, belíssima ideia, belíssima ideia, é isso mesmo. Temos que tentar essa via também. Sim senhor, então, Ricardo, uh, mais alguma coisa? Não, Queríamos não. dizer mais alguma coisa? Não, é só dizer que estamos, como, do ponto de vista da curadoria digital, prontos para esclarecer qualquer dúvida. E essa parte não tecnológica do cidadão comum está ao alcance de uma pessoa como eu, que sou das bibliotecas, portanto, eu posso ajudar nesse aspecto. Outras Me questões caiu. mais técnicas eu reencaminho para, para a parte da equipa do arquivo. Falta, falta dizer-vos uma coisa, que é o questionar a satisfação com este ah, webinar, sim. se pudesse por o chat, eu sim, não tenho aqui disponível, certo, certo. mas uh, agradecemos sempre os vossos comentários construtivos, além da vossa avaliação uh, sincera deste webinar, os vossos comentários construtivos são, são muito úteis e, e pronto, uma vez que este é o webinar, o último webinar deste projeto, eu gostava só de deixar aqui uma mensagem final, que, isto, que este projeto uh, e este ciclo de webinars na nossa opinião foi um grande sucesso e gostámos muito, e se calhar no futuro vamos pensar em outros temas, por, uh, os, uh, outros webinars, uh, nós temos, uh, portanto, estes webinars que nós fizemos agora estão em linha com o nosso, com o nosso plano de formação, que está disponível em arquivo.pt-reforma, uh, mas podemos vir a criar outros, outros webinars e também deixamos aqui o apelo à comunidade, se quiserem, um, sugerir outros temas relacionados com a preservação da web podemos então agora também fazer um novo ciclo uh, com as vossas sugestões, estejam à vontade um, porque acho que isto é um, um modelo a repetir e a propagar para outras instituições se estiverem interessados. Este é um caso que quero demonstrar como gravar documentos públicos que foram colocados no Google Drive. Este é o exemplo do site da Assembleia Distrital, um organismo que já não existe, Assembleia Distrital de Lisboa, e que deixou públicos na web documentos no Google Drive. Mas aconteceu que o arquivo, ao gravar o site da Assembleia Distrital de Lisboa, não conseguiu gravar estes documentos públicos no Google Drive. Como podem ver, colocando apenas esse endereço na Web Viva, eles já ainda estão acessíveis para quem quiser consultá-los. A questão é como gravá-los e a solução é Archive Web Pages. Portanto, vou criar uma pasta só para este teste e ver se consigo gravar ou não um documento público na Google Drive. Coloco lá o endereço que eu quero gravar e eh, parece que está a carregar, mas será que está mesmo a gravar? Vou verificar. Não está, nem começou a gravação. E quando eu tento começar a gravação diz-me que há aqui um problema a resolver. O um problema é esse que eh, tem uma solução dada pelos desenvolvedores deste Archive WebPage que é muito simples. Vamos às apps que o Chrome controla e removemos-a do Chrome. Neste caso, neste endereço. Chrome, dos pontos, barra, barra, barra apps. Uh, removemos os docs e removemos também o Google Drive. Posteriormente podem voltar a adicionar estas apps. Isto é só para efeitos da gravação no arquivo webpage E agora sim, vamos colocar o endereço uh, do documento público da Google Drive que queríamos gravar. A ver se funciona. Como veem, está a carregar 4 MB, 31 URL's. Uma página foi o documento que nós gravámos. Posso terminar a minha gravação e, boa prática, adquirir para o meu ambiente local, para o meu computador, vendo primeiro se está tudo bem, se não estiver gravamos outra vez, mas dizia adquirir descarregando para o meu arquivo web pessoal este documento, que será do muito interesse. Podemos ou não gravar conteúdos atrás de login numa plataforma de gestão de conteúdos, como por exemplo o Wix, o WordPress ou o Jomla? Sim, podemos, para uso pessoal e privado, porque primeiro, previamente, é necessário introduzir os nossos dados de autenticação no browser e só depois abrir a nossa aplicação, Archive Web Page, onde criei uma pasta para testar este exercício de gravar conteúdos de um site Wix, usando para este exemplo um site que eu criei em 2016 sobre preservação digital. Portanto, abro a minha conta Wix, bastou ali pôr o endereço geral que nos leva à interface de administração de um site Wix, atrás de login, e o conteúdo começa a ser descarregado e muitas das páginas que irão descarregar no meu browser ficarão uh, disponíveis e gravadas no arcado WebPage. Como vêem ali na caixa do lado direito superior uh, há conteúdo que está a ser descarregado, 156 MB, mais de 600 URLs, que é precisamente o conteúdo da interface de administração deste site Wix. Aqui eu posso dar alguns cliques para obter novas vistas desta interface, sendo que algumas poderei ver na gravação e outras talvez não, porque sendo um serviço é por vezes impossível replicar o serviço através de uma simples gravação. O mesmo acontece com outras vistas da interface de administração, como, por exemplo, o histórico do site. Podemos ver e até descarregar algumas versões, dar alguns cliques, mas em cada clique que eu dou, reparem na barra do browser, o link permanece o mesmo. Significa que este já é um sinal que estes conteúdos provavelmente não vai ser possível serem reproduzidos fora deste contexto, no Archive WebPage ou noutra coisa, de forma que para gravar sites temos que pensar em páginas expostas na web ou então mesmo em ambiente de pré-produção para conteúdos identificados com um link, pensando que as plataformas como o X o WordPress têm elas próprias, o seu próprio histórico e temos que arranjar formas alternativas de as guardar. Aqui já estamos a ver a outra questão, se é possível gravar eh, mails ou mensagens em mailbox. Sim, aparentemente, o conteúdo está a ser descarregado e, portanto, eh, vai ser possível gravar e ver fora do contexto e numa data posterior esta gravação no web WebPage. Claro que estes conteúdos estão associados a credenciais, a palavra passe em nome do utilizador, portanto, devem ser cuidadosamente guardados e nunca expostos em público. Vamos então ver aqui o resultado das nossas gravações. Portanto, páginas web não há problema na gravação, está tudo bem. O histórico do site, que é aquilo que vos tinha dito, já apresenta alguns limites, como poderemos ver. Ou seja, nós podemos ver até as datas das versões, o histórico das alterações que fizemos, mas naquele espaço à direita, onde deveríamos ver reproduzida a página nessa data, já não foi possível reproduzir esse conteúdo. Outra página é aquela de administração que nos permite ver a edição, a nossa interação como editores sobre um texto, também não é reprodutível. Nem tudo o que está nesta interface de administração se pode reproduzir. Vou agora experimentar a parte da edição do site. Como vê, um longo link lá em cima. Concluímos que não é possível guardar tudo, nem reproduzir tudo aquilo que gravamos. E que, por isso, o nosso foco em conteúdos atrás de login é tudo aquilo que tem conteúdo web, portanto, identificado com um link, mesmo que seja em versão provisória ou que seja uma versão datada ou uma cópia que iremos fazer. Atenção aos mails. São graváveis, mas devem ser reservados, nunca expostos publicamente, tal como estes conteúdos. No entanto, recordo que podemos fazer o download para o nosso computador.